Cara, essa mania Red Pill surgiu agora nos últimos anos, certo? Mas olha o Batman nos anos 2000. Você gostou da atenção? Yeah. Não, não, não é isso. Eu gosto dela e gosto de estar com ela, mas uh, você não entenderia. Na verdade, eu entendo. Quando eu era mais jovem, as mulheres se jogavam aos meus pés todo o tempo. E o que fazia? Pisava em cima delas.